Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar hum. Teologia pra explicar Um big bang pra disfarçar de alguém até dúvida Eu sei que há um Deus a me E eu, é tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então de toda ciência Sabedoria e poder me de beber Da tá água da fonte da vida Antes que o ar se houvesse Ele já era Deus se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica Você acredita Ninguém explica Explica Deus Valeu